Fala, fala galerinha! É isso, eu, sou eu sou o Norberto Para. e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer aqui alguns pontos que a gente achou legal comentar sobre e-books e livros físicos. Uma sugestão de um inscrito da gente, Rafael, que por coincidência não é meu primo e ele pediu pra gente comentar um pouquinho sobre o que a gente acha sobre o assunto e a gente vai trazer algumas vantagens e algumas desvantagens sobre o assunto. Primeiramente tem a questão, né, a gente pensou aqui, experiência na livraria. Por exemplo, no meu caso eu sempre gostei muito de ir até a livraria, de, tipo, pegar mesmo os livros, sabe, ter esse contato físico. Eu achava, assim que surgiu né, essa ideia toda dos e-books que, ai, ah, nunca vou ler e-books não, não vou gostar, não presta. Eu prefiro ler o livro físico, não sabia nem o que era. E muitas pessoas dizem que diziam, né, ou dizem ainda quem não conhece, que tem que a questão do toque mesmo é influenciada que vai se perder ou que se perde. Mas, como podemos perceber, a gente lê e é tranquilo, tanto no celular quanto em leitor e é uma experiência que dá certo, a pessoa sobrevive sobrevive a pessoa vive, né, porque é uma coisa boa bom, tá, vamos começar pelas vantagens já que a gente tá puxando um pouquinho a sardinha aqui no tom uma vantagem muito grande é o espaço né, porque enfim aqui a gente tem vários Eu livros a gente tem vários livros isso ocupa muito espaço Com o e-book você consegue reunir tudo ali naquele aparelhinho Você viaja, por exemplo Você não precisa levar um Game of Thrones da vida Você tem ali ele bem rapidinho, bem levinho tranquilinho, E você ainda pode escolher Fica na dúvida do que ler Aí você leva só o aparelho e escolhe ele na hora O que você quiser ler Em contrapartida, uma desvantagem para algumas pessoas Pode ser a questão do próprio aparelho leitor, né? De, de livros digitais Porque os aparelhos às vezes quebram Ou às vezes você quer um aparelho novo Eles ficam obsoletos com o tempo eles vão se renovando, e você, dependendo da pessoa, né? Quer trocar, ou sei lá, não manda para assistência e tem algum defeito, e fica sem o aparelho. Então, isso pode ser um ponto negativo para quem gosta dessa questão física do aparelho, né? Do leitor. Outra imagem é aqui, não temos a foi gerado o quê? Poeira, né? Ah, tô aqui, ó. É, quando a gente pega alguns livros, e principalmente quando a pessoa tem uma quantidade muito grande e não tem um costume, inclusive rola uma questão de preguiça, você fica limpando, então sempre tem um poeirinha ali, né? E isso acaba que deteriora, né? Querendo ou não, o. Material físico e o, com o ebook você pode evitar isso, porque ele nunca vai dar poeira, é de boa. Em contrapartida, tem a questão da edição. O livro físico você pode pegar uma edição capa dura, caprichada, com a diagramação legal, com ilustrações, uma fonte diferente, uma quarta capa, uma folha de guarda. Aqueles livros né, que a gente tem pra gente é como objetos de desejo, que são maravilhosos. Mas alguns ebooks hoje em dia têm uma diagramação, diagramação no sentido de ter características parecidas com as dos livros, por exemplo. Capa de rosto e contra-capa às vezes estão inclusas no e-book, não é sempre que tem, mas estão ali presentes. Além do que, nos e-books você pode também fazer a digramação do jeito que você quiser, aumentando a fonte ou diminuindo, aumentando o espaçamento de uma linha para outra, deixando a leitura da maneira que mais é agradar. Outra vantagem é a questão da praticidade. Você pode ler onde você quiser. Por exemplo, em vários aparelhos, ou você pode ler em qualquer lugar. Assim... Físico. Físico. Inclusive, é uma coisa que eu acho, assim, muito vantajosa. Muito, muito, muito. Acho que uma das mais é você poder ler no escuro. É ótimo. É muito maravilhoso, porque você liga a luzinha ali, ó. Você não atrapalha ninguém, as pessoas dormem ao seu redor. E você tá lendo de boas. Então, isso eu acho muito vantajoso. Eu leio muito o celular de dormir por causa disso. E pra quem não sabe, os e-readers, eles têm esse novo sistema de iluminação, que é a retroiluminação lá, que a luz é jogada pra tela do aparelho e não pra o olho do leitor. Então cansa menos a sua vista, você pode ler por mais tempo e né? Emergir em diversas histórias, vivenciar novos okay. mundos, ok. <risos> Mas aí vem uma coisa que hoje em dia a gente ainda tá considerando como uma desvantagem, que é, muitas vezes, o preço. Às vezes o preço do e-book devia ser mais barato, mas não é. O livro tá 35, o e-book tá 30 ou tá 40, às vezes tá mais caro do que o livro. Isso não ajuda. Não ajuda não. Se a intenção era o quê? Baratear, né? Cortando gastos de Porque produção. você não, você não tem pressão, você não tem logística, que acredito eu que seja um dos das coisas mais caras, que né, e aí não faz, não muito sentido ainda, mas vamos pra frente. Ah, que se estudar, né, por enquanto não é uma vantagem lá das grandes não é. o preço, a não ser que tenha uma promoção aí que às vezes às vezes outro tem. Mas... Resumindo isso tudo, acontece que uma coisa não vai cancelar a outra, você vai continuar lendo seus livros físicos, mas você também vai ler book porque é uma experiência completamente diferente, na verdade é uma coisa até que agrega né, que vai ser benefício para quem estiver lendo. Fala aqui embaixo, se você já tem o costume de ler, se você ainda tem esse preconceitozinho, se você tem vontade de testar né, de tentar essa experiência nova, e qual a sua opinião sobre o assunto também é muito legal também a gente criar esse diálogo e entender né? como é que está sendo o consumo das pessoas e como é que a gente está lendo lendo. E como é que a gente tá otimizando essa questão da leitura, né? Porque no final acaba sendo isso. É como vai se adequar melhor pra você ou pra qualquer outra pessoa. Se você gostou do vídeo não esquece de dar um like, se inscrever se ainda não for inscrito e ficar ligado tudo que acontece por aqui no Elefante Literário. Valeu! Valeu! Né? A questão do... do... software? Hum? O hardware? Enfim. A questão... <risos> a questão do aparelho.